Então aqui tem a planilha de teste, né? Estou colocando as informações principais aqui em azul na, na segunda linha, que é o nome, e-mail, at1 que é referente à atividade 1, atividade 2, atividade 3, por aí vai. Troquei os nomes, deixei nomes fictícios aqui, coloquei os meus e-mails aqui, que é para onde vai. Mas aqui seria o nome do aluno na primeira coluna, na a, de cada estudante, e aqui do lado o e-mail para que eles possam receber por e-mails. Aqui a gente vai colocando quanto vale cada atividade, no caso aqui cada atividade valia de 0 a 1. Um. Então eu posso usar a mesma, a mesma página que é essa daqui, que, né, que eu criei, uma página de feedback. E todas as informações que são personalizadas, por exemplo, nome, vão ser substituídas pelo que está aqui. Então onde está nome, eu coloquei desse jeito aqui, certo? E ele vai puxar o nome daqui, então ele vai falar Olá Joaquim Pereira, por exemplo. Tá? que é o nome que está aqui, e aqui ele vai substituir pelo AT1, que está no nome do Joaquim Pereira, por exemplo, de cada estudante, para o que aparece aqui, então, por exemplo, o AT1 dele vai ser 1, um, e a soma, que vai ser é, esse total parcial, que é a tem que estar tá escrito do mesmo jeito aqui, certo? Depois, esse texto que aparece aqui, é o que eu coloquei aqui, Certo? Vai aparecer em azul, né? E aqui as orientações que são comuns a todos os estudantes da, da turma. Então, vamos lá. Eu instalei aqui um plugin, né? Que tá aqui em complementos, chamado Autocrat. Então, eu vou ter que ligar esse plugin. Tá em execução. E aí, eu vou criar um new job. E vou chamar de teste, envio... Acompanhamento. Poderia chamar qualquer outro nome, né? E eu posso... aí eu vou aqui, vou seguindo passo a passo, né? Uh, eu preciso dizer qual que é o template que eu vou usar. Então eu vou escolher um do Drive. Esse aqui, ó, eu acabei de escrever, ele já tá aqui, tá? que é Feedback, Disciplina e Tecnologias é, Digitais e Educação. Então, eu vou selecionar esse template. Uh, sabe o que eu vou fazer para melhorar? Eu vou excluir essa... Essa daqui, essa coluna aqui, tá? Vou usar só para ficar mais no padrão. A, essa daqui que são os dados, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou escolher de tecnologia... Ele já sabe qual que é a planilha, né? Mas eu vou colocar aqui tecnologias. Muito bem. Ele já sabe que nome é nome, até um, ele percebeu facinho, né? Não tem muito que... Ó, tá igualzinho. Acho que eu usei os termos certinho. E começo melhor usar essa estratégia, tá? De não deixar muita, muitas coisas no cabeçalho. Uh, ele vai enviar o dado, o primeiro dado que ele vai enviar é da linha 2. E o cabeçalho é linha 1. Um. Aí eu vou pro next... Aqui é o nome do arquivo, como vai para os alunos. Então, eu vou pôr o nome do aluno, uh, tecnologias na educação. Por exemplo, o nome da minha disciplina, ou coloco retorno, feedback, alguma coisa assim. né? E aqui, uh, em tipo, eu vou pôr PDF. Certo? Uh, e aqui eu geralmente coloco como múltiplos arquivos, que é o um modo clássico, né? Então, next, é a pasta de destino. Eu vou criar uma pasta que é onde vai ficar, vão ficar todas essas informações. Então, eu vou escolher uma pasta que já existe. Vai, vou selecionar essa daqui, depois eu, eu tiro aqui para não atrapalhar. Muito bem. Aí, eu vou em next. Aqui, geralmente, eu não, não faço nada. Aqui, eu posso... também não estou acostumado a usar. Ah, se eu quero enviar por e-mail, eu quero. Tá, compartilhar e enviar por e-mail. Vou enviar como pdf, se eu vou adicionar colaboradores eu não vou colocar, é, aqui eu posso usar uma tag, tag, e aí a tag que eu vou usar aqui é a do e-mail, para ir para o e-mail de cada um, certo? Responder para, vou pôr meu e-mail, eles podem responder para mim, certo? É, aqui eu posso pôr o nome, e mais alguma informação, que é o assunto, né? Aqui eu posso pôr até uma mensagem, "Olá, né? Estudante, envio um feedback a respeito da disciplina de Tecnologias e Educação. Qualquer dúvida, entre em contato." Prata por exemplo, tá? Tô fazendo aqui como teste. Next, aqui eu não lembro o que que é, mas acho que eu não preciso fazer nada aqui, vou salvar. Agora, quando eu apertar esse botão, vai começar a rodar, já apertei. Então, eu vou ver o, as mensagens sendo enviadas. E aí, ele vai completando aqui, ó. Cada documento que foi criado, com base naquele template, tá aqui. Eu tenho uma cópia. Então, se o aluno não receber por algum motivo, eu posso reenviar. Então, eu venho aqui, por exemplo, eu consigo ver como é que ficou preenchido. Ele preenche para mim. Vou abrir esse aqui para ver, ó. Olá, Joaquim Pereira. Vamos supor que foi esse, foi esse o nome, né? Aí aqui tá, ó, como é que ele foi na disciplina, o total até agora, as observações que eu fiz, da impressão que eu escrevi um por um, mas eu escrevi na planilha. Dá para escrever personalizado, que é mais fácil do que mandar um e-mail para cada um. E aqui era padrão, né? Então tudo que está em azul, que eu pus a coisa, cor azul, poderia colocar outra, é o que ele recebe uh, de feedback. Quando eu volto na planilha, eu vejo os outros casos, por exemplo essa daqui.